Inovação é o fator chave de sucesso de Elon Musk, mas do que inovar, ele sabe que as empresas de sucesso chegam para dar uma nova forma ao mundo. O fato de olhar e pensar de uma maneira ligeiramente diferente faz com que Musk siga um caminho único. A SpaceX inovou com a criação de foguetes reusáveis, reduziu os custos das viagens espaciais e possibilitou que passageiros comuns possam fazer uma viagem pelo espaço. A visão futurista de Musk ensina que você deve seguir o seu próprio caminho mesmo que ele seja ousado. E durante o processo, siga esta dica do bilionário. Você não deve fazer as coisas diferentes apenas para que sejam diferentes. Elas precisam ser melhores. Quando o assunto é comprometimento, Elon Musk tem ainda muito mais para nos ensinar. Sua incrível capacidade de realização é resultado de muito trabalho. Ele apenas disse, se os outros estão fazendo semanas de 40 horas e você de 100 horas, mesmo que estejam fazendo a mesma coisa, você levará 4 meses para fazer o que os outros levarão 1 um ano. A lição, você precisa fazer antes e melhor do que a concorrência. A versatilidade de Musk faz com que ele aposte em diferentes tipos de negócios, de foguetes a inteligência artificial. Concentrar-se em mais de uma área não transformou somente um milionário, mas em uma referência para diversos empreendedores. Musk contraria o mito de que devemos ser bons em apenas uma área. Ele atua em diversos segmentos e replica os seus conhecimentos para outras especialidades. Se sua empresa cria uma necessidade, você pode criar uma solução ou um produto. Se você aprender a reproduzir o seu conhecimento como Elon Musk, a sua empresa tem mais chances de inovar. O sucesso de Elon Musk é baseado em tecnologias avançadas, produções de baixo custo e soluções inovadoras. Mesmo que a sua empresa seja pequena, você deve se basear na percepção das necessidades dos clientes do mundo inteiro. Você deve lembrar que todas as atividades rotineiras poderão em breve ser automatizadas ou terceirizadas. A escalabilidade é a chave de sucesso dos grandes negócios. Então, se a sua empresa ainda aposta em soluções convencionais e burocráticas, você está precisando um pouquinho do espírito revolucionário de Elon Musk para alavancar as suas ideias. Elon Musk não continuará sendo a bola da vez pela força que as suas empresas vêm mostrando. Mas mais do que isso, porque ele tem um grande novo projeto. Você deve ter um projeto menos ambicioso, mas a estratégia é a mesma. Confie em suas ideias, Trabalhe muito por elas e tenha um grande projeto.